Eu vou te falar aí sobre o youtuber brasileiro, cara, que tá sendo copiado pelos americanos, cara Mas, gente, mano, se você, vai, se você gosta do assunto aqui do canal, tá ligado? opinião, deixa o like se inscreve, cara, e também ativa o sininho, claro Pronto, receber mais vídeos de opinião maneiros aí, bem estilados e tal Mas chega de enrolação, muito embora para assunto, tá ligado? Enfim, cara, eu vou falar aí sobre o Easy Nobre, cara Um cara que é muito injustiçado na comunidade, tá ligado? Quer dizer, injustiçado não, cara. Mas ele é, digamos, copiado, cara. Entre muitas aspas, tá ligado? Até porque, né, cara? Não é exatamente uma cópia o que fazer com ele, cara. Mas sim inspiração, mano. Mas enfim, cara. Muita gente, acho que... Não hum, tô assistindo de opinião que tal, comentário. aqui no Brasil ou arte, mano. Mas na verdade é, não é, tá ligado? E tipo... Isso é uma coisa bem óbvia. Quer dizer, deveria ser bem óbvio, cara. Mas não é, tá ligado? Por exemplo, a inspiração do Goulart é o Leaf, mano. E, tipo... Ele, né, no caso, o Leaf, provavelmente, tá ligado? Não sei se realmente ele se inspirou e tal. Ele provavelmente deve ter sido inspirado em um brasileiro, cara. Que é o Nobre. E, tipo... Ele criou o canal em 8 de março de 2006, tá ligado? Né? No Longe de de 2006, aí. Um ano depois eu começar, tá ligado? Né? E tals... O Leaf criou em 2011, cara, né, em 7 de outubro de 2011, ele criou um canalzinho dele e tal, lá, né, pra falar sobre os assuntos, né, aí a inspiração do Goulart, né, e tal, e o Goulart começou o canal em 24 de agosto de 2012, ou seja, cara, um ano depois, hein, do Leaf, tá ligado, né, e tal, mas, cara, o Nobre, tipo, ele começou com esses... Com comentário, né? Fazendo dele vlogs, fazendo vídeos aí, dando a própria opinião, cara. E, né, o Goulart, ele começou a em 2017, tá ligado? E o Nobre começou aí há muito tempo atrás, cara. Há muito tempo atrás mesmo, tá ligado? Né? Seis anos atrás, cara. E isso é há muito tempo, há muito tempo, cara. É tipo, e as pessoas se inspiraram no Isnobre, tá ligado? Até porque ele foi o primeiro a fazer isso, mano, não tem como, tá ligado? E, tipo, minha opinião sobre isso, cara, é que, tipo, não são exatamente cópias, até porque o Zinobri não colocou um lufi de fundo, muito menos algum jogo ou coisa do tipo, na verdade ele mostrava o rosto e tal, só que sim, ele foi o criador desse estilo de opinião, ah, não sei o que, é minha opinião sobre esses assuntos, tá ligado? Né? Realmente, o cara, ele criou esse estilo aqui no Brasil, tá ligado? Né? E também fora do Brasil, cara. Ele realmente foi o criador mesmo aí, desse estilo de opinião comentário, cara. E, eu, sinceramente, acho que ele merece, eles merecem os créditos aí. Por ter criado esse estilo, que é um estilo tão bom hoje em dia, tá ligado? Tem tanta gente aí, cara que se inspira nele, né, querendo ou não aí e tal. Né, digamos, copia o estilo dele, mas faz uma coisa... Tipo, muito boa, tá ligado Também, bota o Lofa lá de fundo e tal E nova, tá ligado Mas sim, gente mano, se você gostou desse vídeo, cara Deixa o seu like aqui, e se inscreve No canal, ativa o sininho e compartilha Pra, né, demonstrar seu apoio aí Também, porque, cara, eu adoro Lojus, cara, comentar uma coisa legal aí, né Porque, né, você sabe, cara é Comenta sobre o vídeo, faz uma crítica, cara Fazer alguma coisa, dá um comentário aí, maneiro E tal, né Aceita no Lojus também E, tipo Cara, porque isso ajuda demais o canal, o engajamento do canal, o canal ser recomendado pra mais gente, cara. Mas é isso, gente. E tchau, galera.